E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar a área entre uma curva e o eixo y, sendo que essa curva é uma parte dessa função para valores positivos, com valores para x positivos. E o interessante dessa aula é que nós não queremos mais calcular a área entre essa curva e o eixo x, então os limites não são valores de x, mas sim valores de y. Ou seja, o limite inferior é y igual a e, e o limite superior é y igual a e elevado a 3. Então, eu sugiro que você pause o vídeo e tente determinar essa área. Vamos lá, então. Uma maneira de pensar nisso é utilizar integrais definidas, como já fizemos em vídeos anteriores, quando calculamos a área entre a curva e o eixo x. Mas, dessa vez, as coisas estão trocadas. Agora, estamos preocupados com o eixo y. E, por causa disso, nós temos que reescrever essa função isolando o x ou seja, vai ser uma função do x em função do y. E como podemos fazer isso? Simples, nós podemos multiplicar ambos os membros dessa equação por x ficando com x vezes y igual a 15. E se dividirmos ambos os membros da equação por y, vamos ficar com x igual a 15 sobre y. Você também poderia notar que y e x são inversamente proporcionais, bastando apenas reescrever desse jeito, né Mas como isso aqui pode nos ajudar? Basta pensarmos na ideia de área. Como podemos estimar essa área? nós podemos utilizar vários retângulos pequenos, ou seja, um retângulo aqui, um outro retângulo aqui, outro aqui, e assim passar por toda a área. Mas qual é a área de cada um desses retângulos. A base, ou seja, a largura, vai ser x. Mas nós podemos expressar isso como uma função de y. E, claro, sabemos que isso vai acontecer ao longo de 15 sobre y. E qual vai ser a altura? Observe que aqui nós temos uma mudança bem pequena em y. Portanto, essa altura vai ser dy. E, para calcular a área desse retângulo, nós devemos multiplicar a base pela altura, ou seja, 15 sobre y vezes dy, porque é uma área bem pequena. Mas, para descobrir a área disso tudo, nós temos que somar a área de todos esses pequenos retângulos. E como podemos fazer isso? Aplicando a integral de y igual a e até y igual a e elevado a 3. Então, a integral de e até e elevado a 3 de 15 sobre y, dy. Tudo isso que fizemos aqui, nós já estamos acostumados, mas trabalhando com x. Ou seja, aqui seria 15 sobre x e teríamos um dx aqui. Ok, mas vamos resolver isso? Ou seja, nós temos que calcular a integral dessa função e avaliar nesse intervalo. Então, isso aqui vai ser igual à antiderivada de 15 sobre y, que é a mesma coisa que 15 vezes o logaritmo natural do módulo de y e devemos avaliar isso no intervalo de e até e elevado a 3 ou seja só aplicar o teorema fundamental do cálculo né então vamos ficar com 15 vezes ln do módulo de e elevado ao cubo menos 15 vezes ln do módulo de E. E será que podemos simplificar isso? Sim, né? Nós poderíamos jogar esse 3 para frente do logaritmo, ficando com ln do módulo de E, que vai dar 1, ficando com 1 vezes 3, que vai dar 3. E ln do módulo de E vai ser igual a 1. E com isso, vamos ter 15 vezes 3 menos 15 vezes 1, que é igual a 30, Unidades de área. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima pessoal.